Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek com atraso. Desculpem, gente, eu estava numa maratona muito louca de lives e aí a gente vai trazer aqui 15 minutinhos que eu fui comer alguma coisa para a gente não passar mal. Hoje é dia 13 de dezembro de 2022, hoje vamos falar sobre o jogo que está em financiamento coletivo. A pousada da dona Clotilde, que ultrapassou 10 mil reais, na verdade 13 mil reais num crowdfunding, num financiamento coletivo da Era Game Studio. Eu estou feliz de receber aqui também os nossos amigos, não esqueçam, mandem perguntas no nosso chat e não esquecendo também nós temos o nosso crowdfunding também no Drops de Jogos, crowdfunding do Drops de Jogos e eu vou deixar o endereço aqui do nosso padrinho, se vocês puderem contribuir uma vez por mês eu sempre deixo aqui esses avisos depois que ficam perdidos aí num corte no YouTube. A live é sempre pelo nosso Facebook, mas a gente pega depois para fazer alguns cortes e acompanhar todo o trabalho com vocês. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando e eu vou compartilhando também lá nas redes sociais. Vamos então chamar os nossos convidados, o Pedro também tá, é um dos principais mentores aqui desse jogo. Tudo bem, Pedro? Como é que você Olá. tá? Seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Eitor, como é que tu tá? Tudo tranquilo? Tudo, tudo tá. tranquilo. Obrigado pela... <risos> um pouquinho só, já tá acostumado, já, já fica... A gente vai, vai no piloto auto automático. Estamos aqui com a minha querida amiga, faz muito tempo que eu não converso com ela, matei saudades agora há pouco. Ana Antares, seja bem-vinda aqui ao News Games. Tudo bem? Como é que você tá? Oi, oi, Pedro. Boa noite. Pedros, boa noite. Não é pior, né? Hoje, hoje, hoje estamos, é, estamos ao quadrado aqui. É, eu estou muito feliz, estou muito feliz de estar aqui, de voltar depois de tanto tempo, na é verdade. É, mas, mas seguindo, estamos todos vivos às 9h47 da noite, o que é uma grande vitória. É uma grande vitória nesse país muito louco que a gente vive, né, gente? E eu queria mostrar o trailer da, do, do financiamento coletivo de vocês. Fiquei curioso. É, que é um jogo 3D, e eu vou, vou, vou mostrar o trailer depois a gente comenta aqui. Vamos mostrar, e aí em seguida eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Olá, eu sou o Leandro Vila, ator e sócio da Lega Studio, e hoje eu estou aqui para falar sobre o nosso mais novo Opa, acho que você me dá um... projeto <risos> em qual você com a não-nei-infernal só, a pousada da dona Clotilde. Um jogo de terror e sobrevivência, onde uma pessoa com o olho busca escapar de um destino macabro. Inspirado no jogos de aventura do PlayStation 1, com a arte loucosa e uma história que traz a diferença das páginas policiais, o jogo faz uma leitura própria do true crime brasileiro, criando um clima de tensão envolvendo a jogabilidade de exploração de puzzles. O jogador poderá vasculhar o cenário em busca de respostas para as coisas que acontecem na pousada, encontrando enigmas a serem resolvidos e pedaços de histórias que contam a origem dos personagens, e da própria pousada. Da pousada da Dona Clotilde, você vai acompanhar Bromil, personagem ao qual eu tenho a honra de dar a voz. Aqui trazemos o retrato de um cara comum, como muitos de nós, que só quer o seu descanso no fim de um longo dia de trabalho. Mas se é obrigado a lidar com o luto do seu pai e com uma velha senhora que rouba órgãos para fazer experimentos. A gente já fez muito até aqui para uma equipe tão pequena e um estúdio independente. Mas para esse projeto ganhar vida com a dignidade que acreditamos que ele merece, nós precisamos da sua colaboração. O cenário índio brasileiro é muito rico, mas ainda carece de investimento. Por isso estamos aqui fazendo essa campanha para que você nos ajude a tornar esse sonho realidade. E aí, topa se hospedar nessa pousada? Sensacional. Ana, é, eu te conheci, é, me corrija se eu estiver errado, você foi num dos eventos de, de Game Dev e você me falava muito da conexão, Você tinha, na verdade eu te entrevistei, você me falava da conexão, das artes cênicas com o desenvolvimento de jogos. E esse projeto é um exemplo da tua visão sobre o mercado é, de desenvolvimento de jogos e de inovação em tecnologia? Esse projeto ele tem a visão de muitas pessoas, então é, hum. ele tem também a minha visão é, sobre essa relação das artes cênicas com o videogame, mas ele já nasce como um projeto digital, é, inteiramente digital, no caso. E eu acho que tem um, um olhar sobre o projeto que é muito mais como a gente brinca com essas coisas que a gente já vinha fazendo. Então, é um projeto que tem muita história, é um projeto que tem é, a, a interação direta de como a gente trabalha Voz, de como a gente trabalha essa relação com o ator, que não é mais o ator que está em cena, porque a gente não está fazendo live game. Então, é, ele acaba tendo esse olhar, porque é inerente é o que a gente faz, mas ele também tem o olhar de muitas outras pessoas, porque é um projeto que nasce com o Pedro. Então, eu acho que é, a gente veio entendendo o que era a pousada, e entendendo o que era a pousada, pensando nesses amplos olhares, nessas perspectivas que nós tínhamos para construir esse jogo juntos. Não, eu sei se respondeu a sua pergunta. Não, respondeu. Você colocou aquela questão da, da, da, da construção coletiva, o que é, é perfeitamente... É, e, e respeitando também o trabalho da no Name, for so, no, no Name for Now Soft, que é do Pedro Silva. E aí eu queria também te perguntar a mesma coisa, Pedro. Corresponde às suas visões como desenvolvedor? Hum, cara, eu, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, acho que tu vai ter que fazer de novo, porque Do é a primeira ponto de vista entrevista, é... em primeiro ah, lugar, ah, eu meio nervoso. Ah, ah, assim. a, proximidade, a proximidade entre jogos e arte, esse jogo, de uma certa ah, forma, representa é... isso? Proximidade entre os jogos e arte, eu, eu não sei, cara, eu, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa meio distante da arte, né, eu sou físico teórico, na verdade, hum. mas eu sempre gostei de videogame, né? desde pequeno... Eu gostei de videogame e tudo, jogava, queria fazer joguinho, só que na época que eu teria a oportunidade de fazer joguinho, era uma época antes da Steam, é né? uma época onde a gente tinha a Sega e a Nintendo e mais nada. Então, é... era meio impossível, eu acabei indo para física, né, e depois, com o passar do tempo, a coisa foi facilitando um pouco e eu vi que talvez pudesse ser possível fazer alguma coisa. Então, o meu processo de criação, né, ele sempre começa fazendo código. Né? Uhum. Uh, eu sempre começo pensando primeiro no gameplay e depois na história. Porque como eu não sou artista, não sou escritor, né, eu tenho muita dificuldade para pensar nesses elementos. né. Inclusive, a Ana e o... Rômulo entraram no projeto por via, via um tweet que eu coloquei lá, pedindo pelo amor de Deus que alguém me ajudasse a criar a história, né? Porque eu tinha linhas gerais da história, mas eu não saía muito do lugar. Uh, então, para mim, né, do meu lado, assim, o projeto, na verdade, começou com eu querendo fazer um jogo de adventure em 3D, né? Uhum. Só que eu não sou artista, então... O que eu fiz foi pegar um editor de voxel, tu vai ver que... O que, que, as... que, que tinha na sua cabeça de jogo de aventura 3D? Era Escape from Monkey Island, Full Throttle? O que, que tinha na sua cabeça? Tinha, tinha mais uh, coisas do tipo Alone in the Dark e, the Dark. e Resident Evil mesmo. Né? Que uhum. é um survival horror, horror, assim. Só que eu queria colocar alguns elementos um pouco diferentes com relação a, a contar a história mesmo. Eu queria fazer uma coisa um pouco mais livre, né? A ideia inicial mesmo, antes de eu pedir ajuda, era fazer uma visita, né, o Bromildo, no caso hoje o Bromildo, na época não tinha nem nome, ele visitaria essa senhora e enquanto uhum. ele está visitando a casa seria assaltada, né, e, e aconteceria tudo meio que em tempo real, então eu não sabia como eu ia conseguir estruturar isso, na verdade. Daí eu fui meio que baixando a bolinha, assim, não, vou fazer um, um advento um pouco menos livre do que isso, pelo menos por enquanto. E aí, né eu desenhei em voxel, porque era a única coisa que eu sabia desenhar, uma senhorinha, né um personagem, um outro personagem, comecei a fazer a casinha lá e tal, e comecei a achar que aquilo ali podia dar alguma coisa, né? E pensei assim, pô, né, ia ser legal se isso aqui, se essa casa fosse é, de uma senhora, né? Pô, ia ser legal se essa senhora fosse uma psicopata, né? Mas o que que, como uma psicopata o que que ela poderia fazer, né? Ah, ela poderia, sei lá, prender o Bromildo e, né, tornar ele refém de alguma maneira. E aí eu meio que fiquei meio parado aí né? e joguei no tweet, até vou colocar aqui na conversa o tweet original. Foi uma coisa meio de rede social, né? Vocês foram se conversando, a, relação, a Ana estava lá à toa no, no Twitter. Eu estava super de bobeira, eu estava super de bobeira. Assim. Se alguém me dissesse que um ano depois a gente ia estar aqui, eu ia dizer mentira. Porque o é engraçado pensar isso, porque nesse primeiro momento, o Pedro jogou lá, galera, alguém pode me dar uma força com o roteiro que eu tô aqui na cabeça meio perdido? E eu falei, preto, vamos conversar, vamos, vamos trocar uma ideia aí que eu te ajudo. E aí o Rômulo também falou, ah, vamos conversar. E aí, nesse vamos conversar, a gente marcou uma reunião, assim, ah, vamos trocar uma ideia. E foi muito louco, porque foi uma conexão muito forte, assim, da gente... Cara, isso aqui é um negócio legal, vamos fazer. <risos> e aí começou com eu e o Rômulo fazendo um roteiro. E, assim, é engraçado, porque o Pedro fala de uma maneira muito modesta. Ah, eu fiz um negocinho e, tipo... <risos> Pedro é um absurdo, assim, é, é importante eu dizer isso, porque Pedro é um absurdo, tipo, ele faz as coisas numa velocidade muito grande, com a qualidade muito grande. E aí, o que, que aconteceu? Eu e o Romão falamos assim, isso aqui não pode se perder, não, vamos fazer. E aí, nesse vamos fazer, a gente começou a trabalhar no projeto, mas ainda assim, né, ah, não, a gente está dando uma força no trabalho do Pedro. E aí, à medida que a gente foi trabalhando, eu falei, olha, Pedro, vamos sentar e conversar todo mundo aqui, porque eu acho que a gente pode colaborar mais do que, do que a gente está fazendo agora. E aí é quando eu entro com... Porque até então era eu, Ana. E aí é quando eu entro com a ERA para a gente ajudar o jogo a acontecer. Então, é, o processo de é, virar, virar essa parceria para a gente desenvolver o jogo foi muito entendendo o potencial do projeto. Porque uhum. a gente compreendeu que é, ele tinha muito a cara de de um jogo nacional, no sentido de a história é uma história que conta um... que traz um personagem, os personagens de um modo geral, mas principalmente o Bromildo e a Clotilde, eles estão num lugar de, de uma nacionalidade, mas não é aquela nacionalidade é, caricata. E eu acho que isso é importante. Quando a gente começa a falar desse Brasil, não é um Brasil caricato, não é um Brasil... É, não é aquele Estereotipado. Gráfico. Exatamente. Então... Não, é o, não é o Saci Pererê, o, o, o, patri, é... o patriotário <risos> da camiseta verde e amarela hum, ou sim. algum outro símbolo nacional clichê. Embora eu tenha eu tenha acrescentado na apresentação ah. o patriotário do. É, do o, nosso o querido, <risos> ele faz o ano, do ano patriota, né? A o patriota do caminhão, né? Ele, o patriota do caminhão é ele tá no, ele faz uma participação especial no jogo. É, Muita é... participação. Mas, assim, é pensando muito é, dentro de uma perspectiva de contemporaneidade, sabe? De trazer é, essa demanda do que é ser um adulto em 2022. Porque a relação com o Bromildo é muito essa de ser um adulto, de ser um adulto funcional, de lidar com todos os problemas, de pagar boleto, de enfim, de uhum. ser um adulto funcional é, enquanto ele vive uma vida medíocre. E eu acho que isso é importante, assim, a gente não tá trazendo ele numa grande saga, numa grande história uhum. que ele vai ser tomado e vai ter uma super jornada do herói Para Não é essa ele a vai ideia. Não... Ganhar, mas ele, não ele vai ganhar armas não vai matar ganhar. todo mundo. Não vai ganhar armas e não vai matar todo mundo, vai virar um seus é. like no final. Mas enfim, <risos> é... olha. Mas assim, <risos> eu acho que foi... Pode ser também, acho <risos> E, enfim, piadas à parte, é, a gente foi entendendo um pouco é, que a gente se vê muito pouco no videogame. E isso é uma... Sim. E eu falo a gente brasileiro, né? É, a gente se vê muito pouco e quando a gente se vê, geralmente, é, a gente nunca se vê no lugar cotidiano. A gente hum. sempre está no lugar da dor. Sabe, a gente sempre está no lugar da, sabe, da violência. E quando eu falo da violência, eu estou falando da violência social. Porque não é que o jogo não tenha violência, ou não é que o jogo não tenha dor. Mas... É, o jogo tenho... Mas uhum. ele está passando por outras dores, sabe? Então, à medida que a gente vai construindo, o jogo vai falar muito de luto, porque a, a saga do Bromildo começa com ele recebendo a notícia de que o pai dele morreu. E aí uhum. ele, escolhe, ele escolhe ou não ir para esse enterro do pai dele, que era uma figura extremamente problemática, ausente, onde eles tinham uma questão. E, e essa questão não vai ser trabalhada a princípio, porque não dá tempo. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente veio entendendo no jogo, que é muita coisa na vida da gente não dá tempo. Porque a realidade cotidiana, ela toma a gente de uma maneira tão tão vorais, que às vezes é difícil de você lidar, processar muitas coisas. Então, é, o jogo começa com o Bromildo indo para o enterro, para o velório do pai, e provavelmente o jogo termina, talvez, quem sabe, vamos descobrir, com ele chegando nesse enterro, mas, nesse velório. Mas tudo que acontece no meio desse caminho, é, não dá tempo, não dá tempo dele parar para pensar não dá tempo para ele parar, não dá tempo de processar porque essa é uma demanda muito do que a gente vem vivendo na atualidade a contemporaneidade ela não dá tempo da gente sentir o luto então uhum. a gente brinca com isso no jogo de alguma forma, de várias formas mas isso é um pouquinho um pontinho uma, uma coisinha que tá ali sabe então tem muitas outras coisas que vão estar tá, e a gente vai falar muito de famílias disfuncionais Todas as famílias do jogo são disfuncionais. Pedro, isso é um problema seu, viu? Mas todas as famílias do jogo elas são disfuncionais. E, e, e falar de, de famílias disfuncionais é importante, porque é, a, a ficção, e principalmente a ficção é, enquanto entretenimento, ela vem trazer a, a relação familiar, às vezes, de um lugar muito fantasioso. E aí, quando a gente vai para a fantasia, a gente transcende a possibilidade de que as famílias elas não são perfeitas. De que as famílias uhum. têm problemas, de que as famílias têm é, dores, questões. É, e problemas que elas não vão necessariamente resolver. Então, o jogo vai brincar uhum. com tudo isso, ao mesmo tempo em que a gente tem um bromildo no nu, numa banheira tentando sobreviver. No Numa banheira tentando sobreviver. Muito interessante isso que você falou, Ana. Eu já vou te passar a palavra, Pedro, mas... Você fez uma queixa, Ana, que eu vejo 90% das mulheres desse mercado se fazer, que é o seguinte, parem de chamar as mulheres para comentar como é ser uma mulher no mercado de jogos. E é, é, e, e é, e é fundamental isso que você está falando. Agora eu ia te perguntar, vou, vou, vou subverter essa própria pergunta. Como você se sente produzindo um jogo que fala sobre a identidade brasileira, que não é um problema dos videogames, tá, gente? É geral. Isso é um problema que a gente encontra na literatura, nas peças de teatro, na, na novela da TV Globo. É, como é que você se sente produzindo algo que pode ser genuinamente da nossa cultura e não necessariamente uma cópia derivada ou, por exemplo, um jogo recente? Não vou, não vou gongar os caras, mas é, é verdade. Eles, eles imitaram lá o GTA e não deu muito certo. Como é que você se sente fugindo dessa coisa do padrão é, internacional, da referência dos outros e tentando produzir algo que é baseado no seu no cotidiano seu, do Pedro, das pessoas que são envolvidas no projeto? É, eu acho que tem uma coisa que é importante dizer, é que antes de pensar o fora, a gente pensou muito dentro. O que, é que eu quero uhum. dizer com isso? É, muito do jogo, assim muito. É, e Pedro fala, ah, eu não sei escrever história, a história não é minha. Mas o grosso da história, ele deu pra gente, pra gente trabalhar em cima dela. É... E muito das questões que existem dentro do jogo eram inquietações nossas enquanto indivíduos, antes de ser enquanto indivíduo social, enquanto indivíduo atuante, elas eram nossas enquanto, enquanto microindivíduos. E eu acho que à medida que a gente foi trazendo isso, inicialmente sem nenhum comprometimento com eu preciso que seja... Ai, eu preciso que seja o jogo do ano, eu preciso que esse jogo... A gente não teve esse, esse tipo de... Ah, olha o Pedro aí, ó. A gente não teve essa demanda de... Ó, oh, tá vendo? Foi extremamente foi extremamente inocente. Eu tô por minha... aqui, quer ajuda mesmo? Aqueles é? Tweets que mudam a humanidade. Não é o, o, o fulaninho, <risos> lacrador. É um tweet com uma curtida. Tô aqui. É, não. Ajuda? Foi, foi, se, tipo, se alguém falasse que isso aconteceu, eu ia dizer, mentira, isso não aconteceu. E, e é engraçado, porque hoje a gente consegue compreender é, que é uma demanda para além da gente sabe e eu vejo muito isso no processo da campanha do financiamento porque a partir do momento que a gente criou as redes sociais do projeto e que a gente começou a interagir com a galera e que a gente começou a receber feedback e assim a gente não mostrou quase nada ainda do projeto do que a gente uhum. de fato quer fazer porque demanda outras questões demanda grana enfim demanda outras outras outras outros braços que nesse momento a gente não tem e aí, é, o que a gente mais começou a receber de feedback, é, além de, ah, o projeto é muito legal, é, mas é, caramba, isso aqui tem cara de Brasil. E quando uhum. a gente fala cara de Brasil, é cara de... Brasil é plural. E o Brasil não é... O, o Brasil da Bahia é completamente... Eu, eu moro na Bahia, Pedro mora no Rio Grande do Sul. A gente mora em Brasília é completamente diferente. Sim. Sabe? E, e era uma coisa que a gente queria, assim. Então, por exemplo, a gente tem... A Tainá Félix fazendo a, a voz da, da chefe do Bromildo, é, que é uma mulher de São Paulo, que tem um sotaque de uma mulher de São Paulo. E, ao mesmo tempo, a gente tem a, a Mariana Borges, que é uma atriz baiana, fazendo a Clotilde. Ao mesmo tempo, a gente tem um ator baiano fazendo Bromildo. E a gente foi brincando com essas vozes, porque o, o videogame acabou bebendo de um lugar genérico que a dublagem brasileira, em alguma instância, foi tendo, que é o lugar da neutralidade. E a neutralidade, ela é tenebrosa para gente, Uma porque. Bosta. porque a neutralidade, a, neut... a neutralidade é, inclusive, xenofóbica, Exatamente. né? Exatamente. Ela, ela, ela, ela, a neutralidade é baseada num padrão, né? Então, se o padrão é norte-americano, vai tudo ser um derivado norte-americano. Antes dos norte-americanos era europeu, vai ser tudo der, derivado europeu branco. Então, ela não consegue levar em consideração essa coisa que... É, isso que é uma coisa que as pessoas precisam entender. Quando a gente fala de valorizar a produção brasileira e, e valorizar os nossos produtos nacionais, tem gente que acha assim, ah, vocês vivem num mundo de ilusão. O Brasil nunca vai ser é, primeiro mundo, é um país profundamente desigual. Mas o mundo só vai ser melhor quando ele for multipolar e tiver vários focos de produção cultural. Sim. Porque aí você consegue produzir arte de periferia com qualidade de tirar as pessoas da periferia e dar poder aquisitivo para elas. Você consegue pegar regiões onde as pessoas têm problemas climáticos e conseguir retratar o problema climático dela numa obra de arte. Então, quando a gente fala é, sobre a arte brasileira, não é um urbanismo idiota mesmo, porque, não sei vocês, mas eu, a minha visão de, de, de mundo, eu sou internacionalista. Eu não ligo tanto da, da localidade onde eu estou, mas é fundamental pensar a nacionalidade por essa perspectiva de um mundo menos, menos concentrado em cima de grandes potências, porque isso só provoca guerra, fome e destruição do planeta. É, é, é o diagnóstico que está aí dado é, do mundo como foi gerido até, até o momento. E eu, eu aprofundei essa, essa discussão de propósito, Ana, porque é muito legal isso que você está falando. A gente pensou muito para dentro. Falta isso um pouco para os desenvolvedores nacionais? E aí, eu queria que você respondesse, mas vamos puxar o Pedro também, que eu não quero excluir do, do papo. Vamos lá. Eu, você quer que... quer que eu fale sobre isso? Vai tá uma... é, tá tá lá, lá, Pedro. Bah... Lembra ah, que eu... a gente está pedindo dinheiro para as pessoas, tá, Pedro? Só para você pois é aí, justifique 10 mil reais no seu projeto eu sou eu sou da área das exatas então eu tenho muita muita dificuldade de falar assim também é, a Ana falou por exemplo que muito da história fui eu que criei e enfim eu, eu acho que eu não consigo me expressar muito bem então se se, se, se for para eu colocar alguma coisa tão grande, assim, com relação, inclusive, como é que é a pergunta mesmo? Eu tô velho eu ainda, eu esqueço as coisas fáceis. Pode, pode repetir não, de novo. A pergunta é simples. A Ana falou que vocês pensaram muito para dentro na hora de Sim. pensar a história, que a história é, foi, é, é sua. É, por que, que você não fugiu da sua história e não pensou algo, algo genérico? Pois então, matematicamente? É, eu acho que isso tem, tem também a ver com, com, com o processo... O meu processo criativo em particular daí, né? eu, eu queria escrever uma história que talvez me representasse de alguma maneira. Né? É quase que autobiográfico a coisa, digamos assim. Mas ele tem o então, um rim. É, ele perde o rim, mas eu, eu precisava de um propósito. Não, tu, é, mas né? você tem o um rim ainda, isso que eu quero dizer, é autobiográfico é, múltiplo Sim, peronomúcio, mas eu digo o background da história, né as problemáticas da família, essas coisas todas. Uh, e... Por que para dentro e acho... não para fora, Pedro? Para dentro do país, diz. Para dentro do país, para dentro da sua experiência. Por que, que a gente não pensou uma história genérica? Porque a genérica é um saco, né? Acho que já tem muita gente <risos> fazendo. <risos> é, já tem muita gente fazendo coisa genérica. Eu acho que não precisa de mais um genérico, né? Porque tudo bem, eu, vamos fazer um negócio genérico, né? Vamos, vamos fazer um, sei lá, um clone de Zelda, por exemplo. Né? Vamos colocar os elementos que tem Zelda. Cara, vou competir com a Nintendo, então, né com, com Zelda. Eu tô, eu tô num lugar onde eu posso usar a criatividade de uma outra maneira. Né? A gente tem um pouco da consciência de que, como disse a Ana, né? a gente não tem essa pretensão de ser o próximo Resident Evil, né? Ficar bilionário fazendo o joguinho. A gente quer contar uma história, né, usando essa mídia em específico aí e que que ela tenha uma apresentação agradável, é, talvez não tão agradável por conta do, do, do peso da história, mas né, a gente quer fazer um jogo diferente assim. A gente, não sei, cara, eu, eu não sei muito mais como elaborar isso porque a gente está fazendo o que a gente está fazendo. A gente não está indo muito atrás de tendência nem nada assim, não isso nem eu foi tipo colocado que... em pauta em nenhuma reunião nossa, assim, a gente só construiu a coisa e pronto é, não, desculpa. e é legal, é, é legal eu, eu questiono, não, não imagina não. você respondeu completo, ah, a gente fez porque a gente fez e, e muitas vezes as, as grandes decisões são feitas igual o tweet da Ama um ano depois é... ela tá aí num projeto aberto para financiamento coletivo, tem uma é... pergunta aqui do meu sócio, Cal Tóquio e aí eu ia perguntar para vocês porque tá entre os jogos do ano o que vocês acham dessa onda de jogos de terror, como Fobia, da tricks e outros? O Brasil pode, pode se destacar nesse cenário? Quer, comer, quer que uh, Quer vá? Uh, é, então, ah, é, lá, eu pega. acho que... Eu, eu não sei muito o que colocar assim, com relação a isso. Eu, eu, eu acho que a única coisa que eu gostaria de deixar assim, bem é, apontada é que... Acredito que a nossa direção está sendo muito diferente da, da, da, da direção do fobia assim, né? Eu acho que, que o fobia eles, eles apontaram para uma direção mais né, uh, mainstream, assim, Sim. triple a e tal, e a gente hum. não está não indo nesse caminho. A gente, como eu disse, a gente, a gente quer contar a nossa história ali, né? Com o orçamento que a gente vai conseguir uhum. ter e tudo sem grandes pretensões assim a gente tem uma pretensão de talvez criar uma história legal mas não Sei não lá. mas legal é uma é uma perspectiva diferente e é. isso é um é, você falou de Alonede Dark é, é o é os gêneros estão correlatos ali né eu Sim. acho que é o Alonede o Dark, né? Alone Dark de 96 eu acho não é um hum. é o primeiro lado dos antigos hum. lá 386 lá hum que não era exatamente o Resident Evil mais moderno né você pega o set é mais ou menos a, a o, o benchmark que a que o Fobia traz aí um é pouquinho. é isso é. eles eles apontaram para uma coisa bem mais high-end, assim digamos né? em termos de gráfico hum. e tal uh, eu não cheguei eu, eu joguei um pouco do demo já há muito tempo mas eu não eu não cheguei a ver detalhes da história ou qualquer coisa assim então eu não saberia talvez a Ana consiga colocar um pouco melhor uh, é, vai lá, Ana, salva o Pedro, vai. Olha, então, é, o Pedro um de de... Gente, é a primeira entrevista do Pedro, eu tô nervoso. Eu tô, eu tô. É, eu acho que é, um, que é uma possibilidade de caminho, sabe? E é, o, que, o que me dá um certo medo é quando a gente começa a entender é, e esses, essas possibilidades como um único caminho. E aí é, a gente isso, começa a criar, a, a pasteurizar mais uma vez, o que é que a gente pode fazer, o que é que dá certo e como dá certo. É, eu lembro muito que alguns segmentos da mídia, e tipo, eu. Galera do Fobia, vocês arrasaram, o projeto é lindo. É, vocês tiveram uma conquista foda, assim. Não sei se vocês estão vendo a gente, mas enfim, se tiverem, ficou. Sim, aqui. devem estar, é, bem, é, senão depois. É, exatamente. <risos> e, mas eu, o que eu penso em relação a isso é que. É, não, não tem nenhuma questão com o projeto em si. Às vezes tem uma questão em como o projeto é recebido, como a mídia especializada, às vezes, recebe esse tipo Sim. de projeto. Porque, assim, a gente tem um, um mercado brasileiro que é muito diverso, é, que começa a ser competitivo há alguns anos. E que é... não tem curadoria, né, Ana? Vamos ser sinceros. Enfim, aí eu não... Enfim, tô fazendo mas... Até, não, tô fazendo até uma autocrítica, não, assim, antes que os colegas virem e falem, não, Pedro tá ai. agorando. Não, eu também erro, eu tenho parte da culpa. É, eu, eu, mas assim, eu não tô aqui nem nesse lugar da culpa, mas eu acho, eu vi algumas coisas no sentido um pouco de... Agora a, a indústria brasileira tá aprendendo a fazer jogo. É, Isso pode. me pegou um pouco porque eu fiquei pensando, caramba, como... Como isso é desrespeitoso com todo mundo que veio antes, com, com todo mundo que está agora, sabe? E aí eu não estou falando por mim, porque eu acho que eu estou num segmento muito outro da indústria nesse sentido. É, eu estou num caminho outro da indústria. É, mas eu acho que é importante que a gente entenda que o Brasil é gigantesco. E para que jogos de terror como Fobia, como A Pousada ou como tantos outros que a gente desenvolve é, aqui no país, eles sejam possíveis, e não só os jogos de terror, a gente precisa de uma coisa que chama fomento. Para isso ser possível, a gente precisa de fomento na indústria. E não chega, sabe? É, é, é engraçado pensar isso, porque eu estou no meio de uma campanha de financiamento coletivo, onde a gente, a gente setou essa campanha pensando qual o valor mais baixo possível para a gente começar a desenvolver o projeto. Uhum. Porque a gente sabia que nós não éramos famosos, nós não tínhamos pessoas gigantes dentro da equipe, a empresa não é grande, a era pequena, a nem é pequena, tudo é pequeno. Então, assim, a gente pensou, como é que a gente consegue começar isso aqui? É, e a gente está fazendo uma campanha de financiamento coletivo. Seria incrível que a gente não tivesse, que a gente tivesse outras possibilidades de começar a desenvolver o jogo que não é essa. E aí, a gente vai começar a pensar o Brasil plural e vai começar a pensar, caramba, mas o, o meu estúdio, ele está no Nordeste. Sim. O meu estúdio está na Bahia. Isso faz diferença. O que, que chega aqui, sabe? Porque uhum. eu vou falar com muita tranquilidade. Todo mundo que conseguiu investimento, que está aqui hoje, conseguiu fora. E quando uhum. eu falo fora, eu não é necessariamente fora do país, mas fora da Bahia, com certeza, sabe? Uhum. Então, é, não existe o interesse em aprofundar o Brasil, sabe? É, em entender que o Brasil é esse lugar gigantesco e que cada lugar tem uma demanda completamente diferente. Então, muitas vezes, quando a gente está falando de, é, de indústria índia, desse cenário independente, a gente não está falando do cenário brasileiro. A gente está falando de um cenário que está focado no eixo sul-sudeste. Às vezes, muito mais sudeste, sabe? Então, assim, é, é importante que a gente compreenda que... Existem outras possibilidades, mas é, que dentro desse Brasil frutífero e das possibilidades incríveis que a gente tem de desenvolver, não vai brotar do nada, sabe? Não vai brotar do asfalto, por mais que a gente queira. Não vai brotar. Então, a gente precisa realmente de fomento. Porque senão, o que acontece é que a gente fica dando murro em ponta de faca é, e parece meio desabafo esse momento, mas juro que não é, gente. É, hum. Mas... A gente começa a dar murro em ponta de faca, e a gente começa a perder talento, a gente começa a perder possibilidade. A gente começa a ter um monte de projeto que poderia ter sido incrível. Tipo, a gente tem agora um projeto que estava em financiamento coletivo também, que é o Gueto Zombie, e que era um projeto super bacana e que não, foi, não conseguiu. E eu falo, gente... Deu uma entrevista pra sabe? gente aqui, inclusive. E é uma galera massa, talentosa. O projeto era legal, sabe? Não sei se o projeto morreu ou não. Espero e imagino que não, que eles estejam hum. tentando de outras formas, mas, assim, é, é exaustivo, sabe, você pensar é, o quanto a gente tem que fazer mais para conseguir menos, sabe? Hum. É, <risos> então, assim, é, é isso, eu acho que é basicamente isso, sabe? Então, é... Eu, eu entendo que às vezes a gente está mirando, é, porque o, o público brasileiro, o, o grosso do público brasileiro é o grosso que consome jogos AAA, consome jogos que vêm de fora. E aí quando vê um jogo feito no Brasil, que ele não entende a dinâmica. E eu, eu vi recentemente um jornalista falando isso: ah, eu quero, é, eu não vou indicar jogos brasileiros porque são brasileiros. Se o jogo for ruim, amigo, ninguém está mandando você indicar jogo ruim. Tem muito jogo bom, não. sabe? Tem muita coisa incrível. A gente tem um potencial criativo absurdo. O que a gente produz sem ah, nada... O problema foi... não é jogo bom ou jogo ruim. O problema é que os caras não conhecem. É. A coisa que eu fico mais... A coisa que eu fico mais... Não é? Você falou do Gueto Zombies, foi, foi bem colocado. Eu não sabia que eles não tinham chegado na meta. Mas, assim, estou é, trazendo semana sim, semana é, também. Um monte de gente interessante. que Eu falo, roubem as minhas pautas, roubem as minhas ideias. Eu adoraria que tivesse mais pessoas... Olhando para cá, e eu acho sim, é, é, é, eu acho que o, o produtor de conteúdo, o jornalista, sobretudo, que é um cara que supostamente tem critérios, é, ele deveria entender que criar o fortalecimento de um mercado interno implica num mercado melhor para os consumidores nacionais. Se o consumidor nacional, a gente vê os censos, a gente vê as pesquisas, se ele continuar só consumindo GTA V, FIFA 23 e Counter-Strike a coisa não vai andar mesmo você prometendo a para os caras formados em jogos porque quem vai ganhar vai ser a Rockstar vai ser a Electronic Arts e vai ser é, a Valve então... até porque fazer o GTA né como é que <risos> como é que tu faz o GTA sem grana sem sem é. investimento nenhum vou, vou juntar com meu coleguinha aqui é, não, e aí quando você financia um aí, quando você financia evento, vai só para uma BGS da, da vida, ou acontece, já que a gente está aqui brigando, eu vou começar a criticar os eventos também. Vai para um big, que é um evento relevante para o mercado índio, e os caras me botam criptomoeda lá. Aí não é. dá para te defender é, O pessoal não parece que só dificulta. Né? E eu acho que é. deve ter gente da Abraganiz assistindo. Desculpa, mas eu tenho que um lembrar do é. boi da sala, porque vocês erraram nessa, e eu vou continuar falando que vocês erraram. É, é, é, é, é, tão, é tão louco né, a gente olhar para esse cenário, porque é, a gente vai percebendo que o problema não é ter um jogo X, um jogo Y. É, o problema não é a gente ter um caminho por fobia, por exemplo. O problema é a gente uhum. ter um fobia por ano. Sim. Esse é o problema, sabe? O problema tem, é que às vezes... Ter, e tem que ter o jogo de vocês também, essa é a questão. Tem que ter três que a gente fale Só de que... terror. O grande problema é que, assim, o cenário, ele é tão difícil, e quando eu falo difícil, eu falo no geral, assim, é, a gente tem as empresas que são um pouco maiores, é, a gente tem poucas empresas que são realmente grandes no Brasil, mas a gente tem poucas a gente tem empresas maiores que têm um outro processo e que conseguem hoje já um outro caminho, mas para a gente falar das empresas menores, tipo a nossa, é, a gente está falando de um caminho que, além dele ser mais árduo, além dele ser mais difícil, é vai perdendo gente pelo, por esse caminho, sabe? E eu acho que é, isso é problemático, porque aí o que, que acontece? Quando sai uma pousada, quando sai um fobia, ele tem que dar conta de uma demanda que é humanamente impossível, sabe? Uhum. Ele não tem como dar conta de todos de todos os, os, os anseios que a comunidade tem em cima daquele jogo. Porque ela não tem a, ela, o anseio dela não está naquele jogo. O anseio dela está em suprir toda a frustração de não vi jogos brasileiros com a qualidade X ou Y, com a história isso. X ou Y, não vi jogos brasileiros onde eu consegui me ver representado, não vi jogos brasileiros. E você não viu isso? Porque, um, os que conseguem lançar, geralmente são muito pequenos, e a gente está falando dessa indústria indie, que ela é mais indie, que ela existe. A gente tem... Tem uma galera que está na batalha há muito tempo também, sabe? Então, sei lá, uhum. eu, eu penso em, em pessoas incríveis, tipo a galera da, da ou que está também nesse processo há muito tempo. E aí você vai ver assim, como consegue competir dentro desse processo de mercado? Esse mercado, quando a gente vai pensar em mercado brasileiro. Então, é, eu acho que, na real, o problema é que o buraco é muito mais embaixo. E para a gente conseguir chegar num lugar que seja minimamente confortável, minimamente aceitável para produzir, para ser possível, pra... tem muito chão pela frente, sabe? Tem muito chão. E isso é, eu acho que é o que acaba cansando muita gente, e muita gente vai desistindo, e muito estúdio vai fechando, e muita gente vai indo embora do país, porque você não consegue... Sabe, eu lembro que quando eu comecei na, no coletivo aqui da Bahia, que é a BIND, o, uhum. o coletivo de desenvolvedores aqui da Bahia, é, a gente tinha uma demanda muito simples, que é a gente quer que as pessoas saiam da Bahia para trabalhar porque elas querem, porque é um desejo, não porque é a hum. única opção. Fortalecer o local, né? E, e fortalecer o local porque é possível, sabe? É possível construir um cenário. Porque a partir do momento que a gente perde todo mundo para fora, a gente não consegue produzir aqui. E aí, quando a gente vai produzir aqui, a gente tem que contratar fora, sabe? Então, é, é tão complexo. E eu acho que, às vezes, a gente acaba mirando no lugar que é confortável, num, num, numa discussão que ela é muito confortável. Porque parece que quando a gente está falando é, do cenário indie, a gente consegue abranger o indie todo Todas as empresas, todos os formatos, todas as possibilidades, isso não é uma realidade. Então, é, muita gente vai virar agora, ouvindo a gente, provavelmente dizer Ah, o que vocês estão fazendo não é comercial. Não é isso. O problema é que a gente não consegue. Pelo eu... contrário, é muito comercial. A questão toda é que o que é dito comercial é uma coisa de nicho. O game já tem capacidade de ser uma coisa mainstream e por culpa de pessoas que não investem necessariamente no cenário. Como, como existe o mesmo problema no mercado de livros, no mercado de cultura em geral, falta investimento também nessa área. Isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois também. Pedro, se você estiver nervoso, não tem problema, a gente passa a bola para a Ana. Mas a questão é a seguinte, é, vocês não sentem que essa culpa... Isso eu falei com o Ivan Sendin algumas semanas atrás. Essa cultura de coach, de palestra motivacional Pô, tá, do nosso né? setor, tá matando os desenvolvedores? Vou, vou deixar pra Ana, porque eu fico nervoso <risos> e começo a xingar, né? velho. Vai, vai lá, Ana. Pô, é, é, pode, eu sempre pode, pode, pode xingar, que a palavrão tá liberado no Facebook. Por Opa, Ana, já, deu, já 10. deu 10, já deu 10, já eu, pode. Eu falo em coach, é. a primeira coisa que me vem na cabeça é coach quântico, velho. É. Aí é sua Eita, área, é sua não, área, Pedro. A galera você gosta. Tá, você está muito educada. Eu achei que você ia falar a primeira coisa que vem quando vem coach na cabeça que eu quero matar essas pessoas, mas é, segue lá. Tem lá. aquela questão mas... vegana, né, tijolada na cara. Enfim, mas é, tem um, um... Eu sempre brinco, eu falei isso várias vezes em vários lugares, é, hum. em então de piada, mas eu acho que o problema da gente... Mas é, é sério. Fala... Mas é em alguma instância não. é, em alguma instância é. Não sei se você lembra, mas hum. tem uma cultura formada aqui no Brasil no, hum. do cenário deve a partir do indie game the movie é... então isso isso é uma coisa que acho que a gente vai discutir aqui eu gosto desse filme é, mas eu bem, entendo tá mas, eu, mas eu mas eu entendo o problema que ele traz porque ele, ele traz é a cultura legal. do super-herói desenvolvedor que é homem Sim. branco cis e, e mais do que isso eu acho que tem um olhar é, é, tem não a leitura é do sacrifício a leitura do sacrifício para mim ali como se fosse algo é... saudável né como se fosse o único caminho possível, é, é mais social. grave do que ser saudável. Tu não tem dinheiro para fazer, mas faz que nem o carinha ali, ó. Vai, mora no porão da avó dele, não toma é. banho por 30 Negri, dias. Escraviza, escraviza, escraviza a esposa, certo. porque dá, ninguém dá fala isso. da esposa de um deles lá. Que é. Dá para é. ver nitidamente que ela é. tá. Dá certo, dá certo. As pessoas fazem isso direto, as pessoas fazem joguinho direto. Dá, dá, tudo, é. dá tudo bom. É, é, é tão louco isso, porque eu, eu falo especificamente do Indie Game do Movie, porque... É, ele chega num momento onde os coaches estavam começando a nascer aqui assim mais popularmente e, e a ideia da meritocracia ela sempre existiu mas ela começa a ganhar essa roupagem é, essa roupagem polida de enfim Sapatense. de, que é, é de e um, um, um pullover laranja mas é, o que o que para mim é complicado disso é que é, tem toda uma geração que, que chegou no videogame acreditando que o único caminho era sacrifícios Porque, afinal de contas, eles trabalhavam com o que eles gostavam. Uhum. E você não tem... Dentro do capitalismo, você não tem o direito de sentir prazer com o que você trabalha. Sim. Porque o trabalho é sacrifício. o trabalho é sacrifício mesmo, então não vou nem entrar nesse mérito. Mas assim, uhum. mas é, para além do trabalho ser sacrifício, é, para você ter resultados, você precisa passar pela jornada do herói, você precisa passar pelo sofrimento, você precisa uhum. negligenciar a sua família, você precisa comer mal, você precisa dormir mal, você precisa ferrar a sua vida para produzir. Por uhum. isso que o crunch é tão bonito uhum. para as pessoas. Porque é a lógica do sacrifício. Porém, eu acho que, é. apesar de existirem essas figuras... Elas existem, elas estão aí, elas ganham dinheiro. É, ao contrário da gente, elas estão ganhando dinheiro. Uhum. É, mas eu acho que a gente tem um, um cenário trabalhador, especificamente, com trabalhadoras, trabalhadores e trabalhadores. Fiquei confusa, mas é isso, É, vocês entenderam. É, que são... É, muito... Seria ser o gênero neutro é, do trabalhador. É, e que são muito, muito mais é, politizados. É, uhum. que entendem o seu trabalho enquanto mão de obra, que precisa ser remunerada, que precisa ser digna, que precisa ser respeitada. E que precisa ter os seus direitos respaldados. Então, eu acho que tem uma mudança... Eu, eu acho que isso está acontecendo. Existe uma mudança desse olhar. Existe a galera uhum. do Endgame The Movie? Existe. Mas ela está muito mais relacionada à galera que é robista do que necessariamente aos profissionais da área. Eu falo enquanto comunidade. Indivíduo, vai ter um monte de indivíduo fazendo merda em todo lugar. Mas enquanto Sim. comunidade, eu vejo uma mudança na comunidade desenvolvedora. Eu vejo hoje as pessoas se organizando politicamente. Que era uma coisa impensável, Sim. sabe? Era impensável você pensar nesse processo coletivo. E aí você olha para trás e fala, caramba, quantas, quantos estados tem associações? E eu estou falando de associações de desenvolvedor. A gente tem até grupo político agora, né, Ana? Não né? vou fazer muito lobby né? aqui, mas é isso, né? Tem, tem até grupo político agora. Não, e uma coisa que assim é, o que eu gosto do indie game The Movie é justamente a razão que as pessoas que foge totalmente desse campo que você está criticando, que é, é completamente pertinente. Eu acho que o comportamento doentio dos desenvolvedores indies do, do filme é derivado da grande indústria. Porque se você pegar o período do ano que saiu aquilo lá, saiu o Xbox Live Arcade. E, é, e eu, eu gosto desse filme, não como um exemplo do que fazer, mas eu acho que ele é um retrato de uma. Foi aquilo, foi exatamente Sim. aquilo que aconteceu. Os caras achavam que estavam descobrindo o mundo, e na verdade, cara, você tava, tipo, trabalhando para uma mega corporação. É isso que aconteceu. Aquilo não é. O Indie Game The Movie, na verdade, é o fake Indie Game The Movie, não é. Eu tenho discussões longuíssimas com o Carl a respeito disso, inclusive o próprio termo indie, não é que ele é problemático, mas ele, na minha opinião ele não identifica um gênero, ele identifica uma, uma, um processo das empresas. Existe uma época que talvez a empresa, principalmente no, no, no mercado complexo que a gente tem hoje, que ela passa por um período indie, mas chega uma hora que ela cresce e ela precisa gastar, e aí ela deixa de ser indie imediatamente, elas começam a se comportar como qualquer outra corporação que você vê do capitalismo. Se você não fala em e culto, aí teria que mudar, mudar é, essa lógica. Porque você tem que mudar a cultura. Uhum. E mudar a cultura é muito complicado, porque essa galera cresceu uhum. sonhando em ser isso. Uhum. É uma galera que cresceu sonhando em explorar, mas explorar com a bandeira LGBT que é mais explorar com bandeira antirracista, explorar E você uhum. continua explorando todo mundo. E eu acho que esse é o ponto Sim. que é muito delicado do cenário, porque assim, é... Eu não sei até que ponto, e aí não dá para você apontar o dedo e falar você, você, você, você. Porque é, a gente tem um país gigante, onde a maior parte das empresas cresceu no dente, cresceu brigando. Obviamente que a gente tem, enfim, modelos e formatos de histórias diversas nesses processos. É, mas tem uma galera que cresceu e falou, opa, bacana, cheguei aqui, agora eu vou fazer... O, o meu sonho, eu vou realizar meu sonho. E o sonho vem da lógica da exploração. Porque é como você acumula riqueza. Então, é isso, assim. Então, eu acho que a gente precisa... Tem muito chão pela frente. Precisa mudar muita coisa para poder... É, eu acho que ressignificar está meio tá meio batido. Mas eu acho que é importante a gente ressignificar esse espaço. Ressignificar o indie ressignificar o DEV. É, porque... Querendo ou não, esses espaços existem a partir do momento que eles são ocupados pelas pessoas que, de fato, não são não são índie, não são dev. Isso vira um grande problema, porque aí a gente perde identidade, a gente vai ter que se chamar de outra coisa, sabe? Uhum. É, a gente pode se chamar de outra coisa, sabe? Eu sempre brinquei que eu vinha dos dois piores lugares, que eu era desenvolvedora índie e eu vinha do Teatro Mambambi. Então, era um, um Indy Mambambi ali, brinc... no Acorda Bamba, tentando, tentando produzir. E, e tem uma galera que está em situações, em situações muito parecidas, sabe? Porque tem o glamour do videogame, sabe? Sim. Existem os contratos milionários, exi existem. Essas coisas não acontecem, elas existem. Mas, atualmente, elas não acontecem para todo mundo. E é importante que a gente entenda isso. É Existe Existe um jogador de futebol que ganha milhões de reais também, milhares de reais. É, todo mundo também. vai ser Neymar agora? Não, não é. olha. Só que aqui, aqui, eu moro eu moro no interior do Rio, do Rio Grande do Sul, né, Bagé. Aqui tem um time de futebol. Provavelmente, provavelmente não, todos, eu acho, todos os jogadores do time do Bagé têm outro emprego, né, porque não tem pouco. Então, hum. pff, é, enfim... É, e isso se reflete em todos os setores, né, gente? O, o, é. o Drops é um projeto que eu me orgulho muito, ele é autossustentável, mas ele não paga todos os meus salários, nem do meu sócio. A gente sustenta mesmo como um part-time. E eu sustento também como um dever de cobrir jogos como o de vocês estão fazendo e pressionar os veículos que são comerciais a cobrirem esse assunto. Eu, eu viro o BDL chato do mercado, assim, eu fico enchendo o saco de todo mundo até todo mundo começar a fazer isso. Mas tem uma pergunta aqui do Juan Cavalcante, ele pergunta para vocês, no meio desse financiamento, agradecer ao Diogo que mandou aqui, boa noite. E o Juan fala, pergunta aqui, o que vocês acham que vai ser o maior desafio ao fazer esse jogo especificamente? Você quer começar, Pedro? Vou falei um monte. Olha, eu acho que... Eu não sei, eu, eu, quando eu vejo quando eu vejo esse tipo de pergunta, eu imediatamente começo a pensar na parte técnica, né? Se vai ser o sistema de diálogos ou se vai ser o sistema de árvore de possíveis finais, alguma coisa assim. Uh, uh. Olha, no, no momento, o maior desafio está sendo conseguir a grana para a gente conseguir se organizar e fazer isso com calma, né? Uhum. Uma vez que a gente conseguisse, né, se a gente conseguir a grana para conseguir sentar e fazer, uh, não sei se vai ter um, um desafio assim que a gente vai poder classificar como maior. Né? Talvez a divulgação. O resto, acho que está tá mais ou menos bem encaminhado já. Mas por que, Mas que, você acha que, que a divulgação a... vai ser desafiadora? Uma, uma curiosidade. Por que, que a divulgação? Porque, bom, a gente já está fazendo campanha quase... 30 dias e a divulgação tem sido o nosso maior desafio em relação a todo o projeto até agora. Assim, o, o nosso processo, pelo menos na minha opinião, não sei se a Ana vai compartilhar junto, mas o nosso processo de criação durante esse ano, que a gente trabalhou junto, assim, foi bem, bem tranquilo. Assim, né? as coisas foram acontecendo bem, hum, sem muita dificuldade no caminho, né? Exceto que eu tenho um emprego, né? Eu tenho uhum. pouco tempo, pouco tempo disponível. A Ana tem pouco tempo disponível, né? Então, tirando isso, que é essencialmente a parte do financiamento, né? tempo é dinheiro, como diz o Tio Sam, acho que está tudo mais ou menos bem encaminhado. Eu, eu acho que eu vou numa linha parecida com você, porque assim, é, a gente já está trabalhando junto há, há tempo suficiente para entender os nossos processos, sabe? A gente conseguiu alinhar a equipe. É, e eu, eu entendo hoje que o, o processo de desenvolver o que a gente quer desenvolver não é o mais difícil. É, ter grana para fazer o que a gente quer com dignidade do jeito que a gente acha que merece desenvolver é complexo. Uhum. É, esse é um ponto que eu acho que tem sido assim um gargalo, sabe? De como é que a gente faz? Como é que contrata a gente? Precisa contratar artista, não vou, não vou, fazer, não vou pedir para as pessoas fazer trabalho pro bono, sabe? Não, não é esse o ponto. Uhum. É, e, mas, ao mesmo tempo, quando o Pedro fala de divulgação, eu acho que tem um ponto que não é necessariamente divulgar, mas é. chegar no público hum. que, de fato, a gente quer comunicar. É, e, talvez seja isso. isso. Né? Porque o problema não foi alcance. É engraçado porque, falar isso, assim. Porque, porque eu vou ser muito sincero com vocês. É, a gente consegue, eu te passo três apps, você fala com os principais jornalistas de games do país e a gente emplaca algumas matérias. O problema que eu vejo, que é muito mais profundo e passa na discussão que a gente falou, é que é o seguinte. É, a divulgação ela é formatada para, por exemplo, você lançar um jogo mega bugado como Cyberpunk 2077, ele é um sucesso. Porque ele, te, porque é. o, o mercado tá formatado para as pessoas comprarem aquilo. Sim. É. E ele é. não tá formatado para comprar um jogo que foi desenvolvido é. por uma dev na Bahia e por um por um desenvolvedor no interior do Rio Grande do Sul. Sim. É. Eu, esse eu é, o pro, esse é, é. é o problema. É. O problema está muito naquele comentário que ela falou. O claro, cara, claro. Ah, agora que os brasileiros estão fazendo jogos de verdade. Cara, eles sempre fizeram, inclusive fizeram sim. em condições muito piores do que os caras lá de fora. É, é, um, é um problema muito mais sutil do que só a divulgação. Sim, mesmo, sim. É, é engraçado. Com eu certeza. sempre brinquei muito com essa coisa do alcance, porque... É, a gente sempre teve, a gente enquanto porque, era... Porque eu, ta, eu, olha, eu como jornalista estava falando com, esses dias é, com uma pessoa lá do comitê Lula Play é, eu não, eu ligo para o alcance até a parte 2, tem coisas que eu sei que eu tenho que fazer, essa entrevista que eu estou fazendo com vocês aqui, eu estou literalmente cagando para a resposta do público mas eu sei que eu tenho que conversar com vocês para vocês usarem o material que a gente está fazendo aqui, inclusive para vocês falarem com a comunidade de vocês e falta essa mentalidade um pouco é. Eles ele, ele seguem uma lógica burra, que assim, achando que a audiência vai gerar mais audiência. Não é necessariamente verdade. Eu acho que tem uma lógica disso, que é, assim, é, o processo de treinamento da mídia brasileira ele é complexo de um modo geral. Eu não falo de educação, falo de treinamento, porque existe um processo uhum. que ele é... Gente, isso vai me fechar portas, né? Não vou falar isso não. Ó, tô, não tô estou podendo fechar <risos> um o como é que eu vou criticá -lo? a mídia brasileira mas assim eu acho que tem um ponto que é você tem um processo muito de copia e cola e é difícil sim. você trabalhar nesses espaços porque muitas vezes a pessoa não quer uma resposta de subjetividade ela quer uma resposta de sim ou não ela quer uma resposta de sim eu acredito que eu estou fazendo o jogo brasileiro mais já aconteceu dentro dessa campanha o que é que tem de diferente revolucionário no seu jogo Nada revolucionar, não revolucionar nada tem, tem, tem, dif tem diferenças, mas assim, não. Eu, eu acho eu, que eu, tem... eu, eu, eu, eu vou ser sincero também. Eu não fiz muito diferente dos colegas. Eu literalmente o release que vocês mandaram, eu copiei, colei, postei lá. E, <risos> e Assim, eu tento fazer o meu trabalho, do mas meu esse jeito. não é o problema, porque assim, não é o um problema você... em si, não. Eu acho que não, acho que é muito mais profundo quando eu tô falando uhum. disso, porque assim, vamos entender. que... É, a gente tá falando, você fez a pergunta lá no início e Pedro, Pedro tem gente dela, mas eu, eu vou voltar para ela uhum. que é a questão de se arte ou não ser arte. O ponto não é ser ou não ser arte, o problema é você tratar o resultado final, e geralmente é isso que acontece, é, uhum. como qualidade de software. Uhum. Então, assim, o que, que eu consigo entregar de maior qualidade de software? O que, que parece bom? Real, não precisa ser bom, precisa parecer uhum. bom. E aí, quando você precisa parecer bom, e foi uma coisa que a gente teve muito cuidado na campanha, por exemplo, a gente prototipou, a gente, Pedro, prototipou o jogo em Voxel. E a gente, por que a gente prototipou em Voxel? Porque a gente sabia que a gente não tinha artista. E era uma das demandas do projeto. A gente precisa ter grana para contratar uma galera boa, inclusive Eric, te amo, Eric Kesa, artista que está com a gente. É, e foi muito entender, ó, vamos ver se funciona isso antes da gente contratar alguém para fazer isso? O que a gente vai fazer, daqui a pouco se for, não era certo. A gente vai entender que o time do jogo não funciona, que não tá gostoso, que a história é uma bosta. Então, vamos prototipar o <risos> porque a gente vai prototipar no menor custo do que a gente tem. É, uhum. Voxer não é bonito. Voxer não chama uma atenção de, meu Deus, um jogo 3D. Não chama. E aí, qual é a questão? É entender o processo. Então, eu não posso pegar esse protótipo e jogar para o meu público. Porque o meu público não está acostumado a consumir isso nesse estágio. Eu não posso fazer isso. Então, é, foi muito da gente entender, ó, oh, a gente tem isso aqui. Mas a gente está trabalhando para até isso. Então, por exemplo, muita coisa que você vai ver nesse vídeo da campanha, que é o que você mostrou no início, que o Léo está falando. Inclusive, beijo, Léo. Léo é incrível. Uhum. É, foi entendendo que, Pera aí, a gente já produziu isso aqui. E é legal mostrar isso para as pessoas. Mesmo que elas testem a build da gente agora do jeito que está e vejam que está em vox, ou nananã. Ela vai saber que a gente já está já nesse caminho. Então, assim, foi esse processo de entender como a gente se comunica. E aí é, eu acho que em, em vários momentos, quando a gente vai ter essa conversa com a mídia, e mesmo a mídia especializada, às vezes é difícil porque é, tem a leitura de qual é o produto final. E a gente não tem o produto final ainda, a pessoa tivesse produto final, eu não está fazendo campanha. Sim. Claro. <risos> E a mídia cresceria é muito se ela cobrisse... Desculpa te interromper, Pedro. Se cobrisse Olha. campanha, tem que saber o que está rolando. E aí? É, pode ser que é, é, é muito, muito arrogante da parte da minha classe é que eu falo mesmo de boca cheia, achar que a gente é... É por isso que eu pego o bode... Eu, eu tive uma discussão outro, outro dia com, com algumas figurinhas. Os caras têm tesão por review. Review é a coisa que eu menos gosto no, no, no jornalismo, porque review é fácil. Você senta, joga, fala o que você achou, e você se sentiu Deus avaliador do jogo. Eu gosto de notícia. Eu quero saber o que está que rolando. Qual que é a novidade? Hum. O que, que você pode me dar de exclusivo? Que alguma coisa tecnológica que você está desenvolvendo? Isso é muito mais rico do que ficar sentado aqui como eu, o senhor, que é uma coisa bem de, de macho branco cis, né? Eu vou mostrar <risos> que eu sou avaliador de tudo que rola. E não é verdade, cara. Senhor do o destino é do fácil. produto. Eu, eu configuro um robô aqui, ele faz 30 reviews, com mais, mais, mais qualidade do que eu sentar no domingo de manhã e escrever o negócio. Desculpa é, o desabafo também. agora, agora Foi tranquilo. <risos> é, é engraçado falar isso, porque quando eu comecei a falar sobre essa relação com a imprensa, a gente sempre teve uma relação muito boa com a imprensa, assim, enquanto era. É, e aí, como o nosso trabalho, desde o início, ele vem com uma lógica de trabalhar... Isso foi muito engraçado perceber que foi uma coisa meio de criança prodígio. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando você fala com a criança... Quando você mostra para o mundo uma criança prodígio, a criança prodígio é a criança dos olhos, é a criança que fez algo inédito que ninguém fez e que é incrível. E aí todo mundo fica esperando o próximo ineditismo dessa criança, a próxima coisa ah. extraordinária que ela vai fazer. E ela geralmente cresce e vira um adulto medíocre, porque ela não tem como dar conta da demanda que foi jogada nela enquanto ela era criança. Ou extremamente e... ansioso, né? Exatamente isso, tomando ah. remédios. É, quase como a maior parte da população brasileira hoje em dia. Mas, enfim, e aí com a gente aconteceu uma coisa parecida, que é a gente começou fazendo algo que era inédito no mundo e a gente não sabia, e a gente descobriu que era inédito. É, não era, a gente não teve uma, bus uma busca ativa pelo ineditismo. É, e, ao mesmo tempo, é, a gente teve, foi super abraçado, a gente saiu, enfim, a gente tem uma relação incrível nesse sentido. E aí, depois disso, tudo que a gente fazia era mas o que, que vocês trouxeram de inédito agora? Mas o que é a... a próxima revolução? E eu falei, caramba, a gente nunca fez, trouxe algo inédito porque a proposta era fazer algo inédito. A proposta era contar aquela história, fazer aquele jogo, comunicar aquilo que a gente queria comunicar naquele momento. É, e nesse sentido, eu acho que a gente bebe muito mais da arte no sentido de a gente precisa fazer sentido para a gente. Porque quando não é fazer sentido para gente, a gente faz outsourcing, que a gente faz também, inclusive, paga muitas contas. Incrível, porque a gente precisa pagar as contas. É, mas quando eu vou fazer algo que não faz sentido, que não, que não bate em mim, que eu não preciso ter uma relação com aquilo, eu vou fazer projetos que não são necessariamente meus. E eu acho que, assim, não é que todo projeto vai ser o projeto da minha vida, eu ficar apaixonada, enfim, estou super uhum. apaixonada pela pousada. Até quando, não sei. Mas, porque tem um momento, do, tem um momento do, do desenvolvimento que você para de ter amor e você passa a ter ódio. Que você só quer que aquilo acabe. E acontece com todo mundo, faz parte. Mas eu acho que, nesse sentido, às vezes é entender que os ciclos, eles não, são, eles não acontecem da mesma forma o tempo inteiro, sabe? Então, é, o que eu percebo desses processos é que seria muito incrível se a mídia especializada e não especializada, de um modo geral, ela se abrisse para entender essas possibilidades, sabe? Porque a gente está focando em mercado, que é super importante, a gente está focando em grana, está fo tá focando em um monte de coisa, e às vezes você parou de focar no que faz sentido para o jogador, sabe? Para a pessoa que vai jogar seu jogo. Porque, no final das contas, é o que conta para a gente. Então, acho que é entender esse processo também, que é, cada projeto... E cada processo ele é diferente. Ele vai bater em lugares diferentes, ele vai contar histórias diferentes. Independente deles ter história ou não, mas ele vai contar histórias diferentes. É, e vai ter muito de quem a gente é nessas coisas, porque não tem como não ter. Porque senão a gente não precisa. A gente pode fazer coisa genérica também, sabe? Inclusive, se quiserem contratar a gente para fazer coisa genérica, a gente faz, não tem problema. Estamos tranquilão. <risos> Mas a questão é, que, é se o mercado deveria ter só isso, né? O projeto inovador que você estava tá falando é aquela entrevista que a gente fez sobre o Escape, né? Exatamente. Interessante. E... Pode falar, Pedro. Desculpa te interromper. É. Uh, não, eu ia só fazer uma colocação sobre aquilo que a gente estava discutindo antes, mas eu, eu nem lembro direito também o que, que era. Foi mal. Mas é, eu, ia fazer, eu ia fazer um paralelo com o banco, né? O banco empresta dinheiro para quem não precisa de dinheiro emprestado. Então... Opa. É, eu não lembro exatamente o que, que a gente estava falando, que me veio essa, essa ideia aí. É, não, não vou lembrar. Agora me, me perdi mesmo. Mas, enfim. É. Não, mas é, é bem isso. No, no Brasil, por exemplo, os profissionais de TI mais bem remunerados trabalham para bancos. Então, a criatividade vai para o saco. É. Enfim. É, é o famoso paga as contas, né? E muita gente acaba preferindo, né? e por razões bastante óbvias até, né? É, ter um emprego que pague as contas é, do que tentar fazer alguma coisa que talvez vá deixar a pessoa um pouco mais contente, né mais realizada, é, só que não vai pagar as contas, porque afinal de contas não adianta, né? Quer dizer, se eu, se eu largar o meu emprego agora, eu tô eu tô ferrado, não vou conseguir pagar conta nenhuma. Né? De repente eu consigo fazer um pouquinho mais de joguinho, mas eu vou morrer de fome, né? Porque provavelmente minha esposa vai me abandonar, porque eu tenho também uma filha de dois anos que né, eu tenho minha, minha responsabilidade. né tá pensando o quê? Então, que, que? Que palhaçada é Então, é. E, é. e é isso. Não é nada que nem o filme lá de Game The Movie, não. O cara vai arrancar os cabelos e no final vai dar tudo certo. É, final, vezes, exatamente. Não dá certo. Eu posso arrancar os cabelos da barba aqui, da, do, da bunda, e de repente balança o jogo 30 cópias vendidas. E aí, faço <risos> o quê? <risos> É, eu acho que esse ponto é importante, às vezes dá errado real, sabe, e, dá. e, é, tá e entender errado. que a gente está lidando com a vida das pessoas é importante, sabe, porque, e eu vou voltar para a sua pergunta dos coaches, é, ah. o, o coach geralmente, ele vem... Vou começar do... a perguntar isso para todo o desenvolvedor, cara, porque é uma pergunta excelente. E tem tem uns cara que disfarça ainda e segue essa lógica que é foda isso aí. Ah, uma coisa sobre coach que de repente eu vou colocar antes que eu esqueça de novo que eu tenho reparado com relação a alguns desenvolvedores assim é, é, parece que o desenvolvedor indie independente de ser brasileiro ou não ele tá virando streamer ao mesmo tempo e ao mesmo tempo coach então é bem comum, assim, o cara tá, tá fazendo um joguinho lá, daí ele, sei lá, bota um chapeuzinho descolado e não sei o quê, e começa a desenvolver, assim, ultra legal, sabe? E, cara, se eu for ter que fazer isso aí, meu, Sim. sei lá, cara, eu acho que eu vou botar meus dedos Alta. na tomada, então, e chega. Pedro saber. fazendo dancinha no TikTok, é isso. Vai é, aí acontece. Vem aí. Não, não, é, não, e hoje em dia Mas todo mundo é acho... influenciador. E aí o cara vai ter que trabalhar três jornadas ao invés de uma só. Pode falar, Ana, desculpa. Mas, exatamente sobre isso, porque a gente tem uma demanda agora que para você ser um profissional bem-sucedido na sua área, você precisa ser produtor de conteúdo. E aí você vai trabalhar como profissional da sua área e vai trabalhar como produtor de conteúdo. E é coach, como se produzir sim. conteúdo não fosse um trabalho, sabe? Tipo assim, uma coisa que eu faço aqui esporadicamente. E não é assim que funciona. Para você ter resposta de uma rede social, você sabe disso, você tá aqui. Sabe? É, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Porque quando o Pedro fala, ah, parece que a galera tá virando... Todo mundo tá virando streamer. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma galera virando coach ou seguindo essa lógica. Porque é isso que o mercado está dizendo agora, que é o caminho. Hum, o que, que o mercado está é dizendo? Produzir conteúdo, porque se você for super incrível produzindo conteúdo, a empresa vai querer te contratar. Uhum. Porque ela vai te ver, você vai agregar, agregar valor. Seu valor não é seu Isso, trabalho. Isso, agregar valor. Você vai agregar valor. Então, a lógica do agregar valor, ela é muito nociva. Porque você vai trabalhar três vezes mais, você não vai ganhar bem, você vai ter a sua saúde mental desgraçada, porque não é todo mundo que consegue ganhar dinheiro como produtor de conteúdo. É, na verdade, é uma pequena parcela de pessoas que conseguem ganhar dinheiro com produtos. 0,1% em muitas plataformas. E aí você faz o quê, sabe? Tipo, é, é muito desesperador. Eu acho que esse é o ponto assim, de entender. E isso está sendo vendido como o caminho. Que, Sim, é eu, que eu acho que é o que é grave para quem está chegando. Porque quem está mais velho, eu acho que esse é o ponto. Vamos lá. Quem chegou faz tempo, já entendeu que é roubada. Já. Yeah. A galera já entendeu o é às vezes Às vezes obedece essa lógica, mas sabe que é uma roubada. Exatamente, também, mas quando você obedece, você obedece que não tem jeito. Uhum. Mas você sabe que é roubada, sabe? Você sabe que você vai ter que, uhum. que trabalhar. Eu, eu lembro que no início da pandemia eu comecei a fazer live toda quinta-feira. Mas eu estava na pandemia, trancada dentro de casa, Quantas trabalhando... Quantas lives com... eu fiz hoje, Ana, que eu estava falando gente pra você de entrar? E aí, só e que aí... eu passo eu... seis, não sei como. é não... impossível, impossível. Deve estar tá sentado impossível. numa pilha de dinheiro agora, então. Né? <risos> Tô, tô super rico. Olha, quem vai bater a meta das jornada é o Pedro. A, a, principal, não, a, principal, a principal conquista de 2022 é que eu recuperei meus finais de semana, mas foi a única conquista que eu tive. É, mas é uma grande conquista, é uma conquista importante. Eu acho que é uma, uma conquista importante, porque é, essa ideia do. Você não precisa de vida. Você não precisa do seu final de semana. Você não precisa é, dos seus. Você não precisa de tempo de lazer. Você não precisa, de tempo precisa de qualidade. trabalhar enquanto os outros dormem. Exatamente. Então, assim. E é engraçado falar isso, porque parece meio bobo, parece meio óbvio, sabe? A gente tá cuspindo obviedades aqui, mas na nossa indústria ainda rola muito. Quer dizer, não só na nossa, né? É, não só na Virou nossa. Virou a luta da nossa geração, é... né, Ana? Venderam Sim. pra gente a Disney e a gente parou na Transilvânia, né? Pois <risos> Isso dá um corte maravilhoso. E, mas eu acho que esse é, é, é, tem sido muito um, um, uma realidade cotidiana. E eu acho que, nesse sentido, é, isso brinca muito com o, o que a gente vem produzindo no jogo, sabe? E quando a gente foi liberando a, a, algum, alguns teasers do, do jogo, a gente, a gente liberou algumas coisas, e eu lembro que é, um, uma das coisas que mais pegou a galera é que no, no teaser que, que não tem lá, que é só o jogo, Começa com o, o Bromildo sentado falando tudo que eu queria era chegar em casa, ligar a TV, assistir o um filme B e ver, ver série com a minha gata. Minha gata é uma gata, Toma uma gatinha, E tomar uma cerveja de procedência duvidosa. Então, assim, a gente brinca que, no final das contas, é isso que a gente quer fazer, sabe? A gente quer chegar em casa e relaxar. E a gente não pode porque a gente é sobrecarregado de demanda o tempo inteiro. O tempo inteiro tem uma ligação que é urgente, um WhatsApp que é urgente, uma mensagem que você tem que responder imediatamente, porque o senso de urgência fez com que a gente compreendesse que não existe o tempo de pausa, não existe o tempo que é nosso, não existe o tempo de qualidade, não existe o tempo de lazer. Então, foi muito engraçado ver a reação das, da galera que, que já viu é, esse teaser do projeto, porque foi muito de... Opa, eu me vejo nesse cara. <risos> sabe eu queria estar nesse lugar e foi uma das coisas que eu ouvi e acho que essa eu acho que essa em primeira mão acho que o Pedro não sabe é, há muitos anos eu venho batendo na tecla de que a gente não tem protagonistas de qualidade é, femininas nos jogos enfim a gente começa a ter, Tem aquele token, como... né bota uma é, menina lá bonitinha que imita o papel do homem na real e que ela é um cara na verdade ela é um cara, cara. ela, ela é, um cara. é um cara com peito é, isso, isso às vezes muito peito e pouca, roupa, muito... né? e pouca é. roupa e aí é, algumas pessoas chegaram para mim assim no privado para falar Ana mas logo você está fazendo um jogo que não tem uma protagonista mulher porque uma galera achou que a, Clot a Clotilde era protagonista enfim era a personagem jogável e eu falei caramba vocês não entenderam nada vocês não entenderam nada, sabe? Porque assim, quando eu falo que vocês não entenderam nada, é que tipo, vocês é, nem buscaram entender do que, do que a gente está falando, sabe? É, e isso foi tão simbólico para perceber que é, a galera quer um Tolkien, muita gente quer um Tolkien, sabe? Que é quer uma mulher por ser uma mulher, a, a personagem do jogo poderia, ao contrário do Bromildo, ser a Bromilda, talvez poderia, não seria a mesma história. Não seria o mesmo hum, caminho, é. não seriam as mesmas escolhas, não seriam... Não Os seriam, mesmos comentários também. Não seriam, sabe? Porque uma mulher não poderia? Não, porque o Bromildo ele foi criado enquanto indivíduo. E a gente tem outros indivíduos importantes no jogo. E eu acho que a Clotilde ela traz um contraponto porque a gente brinca muito com o etarismo, a gente tem uma senhora de idade é, idosa que é o satanás, ela é o nosso vilão, o satanás não pode, né, é, ela é o nosso vilão, ela, a gente... Mas ela é boazinha. Ela é boazinha, ela te várias no chá, aceita o chá. É, e, e foi importante pra gente brincar com isso também, sabe, Pô, a gente queria uma vilã que fosse uma senhora, que fosse uma idosa, que fosse alguém que, sabe, porque, porque a mulher idosa, ela é colocada nesse lugar de fragilidade, é, independente de qualquer coisa, então... É, a mulher, ela já é colocada no lugar de fragilidade. Uma mulher idosa, ela é incapaz. Incapaz. Uma mulher idosa branca, ela é incapaz de comer. Que oferece chazinho. Que eu oferece chazinho, médica acho... aposentada. Ufa. Sabe? Coitada. Uma puta personagem, porque é o vilão. E, e assim, então foi importante pra gente pensar isso, sabe? De e, como... cara, olha, é, é um, é, é, ela é muito vilão. Ela é, ela é o demônio. Ela é o demônio. Né? Não, não, não é, assim, o Bromildo é só uma parte do tamanho do vilão que ela é. A pousada é. inteira é um troço que, que enfim, expõe é, é. a Clotilde num patamar de vilão, assim, que, olha, não sei se tem algum e, e vilão mesmo, tão vilão, é, quanto, vilão ela. quanto ela. E, e tem uma coisa que é engraçada, que ao mesmo tempo a gente brinca com essa figura brasileira popular da da senhorinha branca que vai dizer quem me conhece sabe eu nunca faria isso sabe eu nunca seria capaz com certeza a Clotilde tá se faz, fazendo de boazinha no Twitter mas tava o quê lá nos protestos, é tacando <risos> na um frente dos carro. quartéis com certeza que é que com fala certeza fala com com Temos aqui, exclusivo na Rádio Geek <risos> Drop de jogos <risos> <risos> Dona Clotilde é uma patriotária patriotária isso. Ela fala em mas revolução, mas ela é muito mais do que isso, quatro. sabe? Ela fala em revolução, mas ela é muito mais do que isso, sabe? Porque ela é ardilosa. Ela não tá hum. no lugar da pessoa que foi manipulada, sabe? Ela é muito mais grave. Os... Ela, ela manipulou Sim. os patriotários. Mas ela, ela, é ela, mais ela mais fez em um benefício difícil. próprio. Ela fez em um benefício próprio, sabe? Hum. Não é a galera que tá lá enganada, e eu acho que nesse sentido é muito mais M mais contundente pra gente do que botar ah, não, é mais uma pessoa que foi enganada que sofreu lavagem cerebral não. É. Não, não, não. Se ela precisar fazer o L, ela vai fazer. Sabe? Claro. O lugar dela é outro. Então, eu acho que foi tão ela, gostoso. Ela é, ela, ela é dona da Rádio Jovem. Ela não é necessariamente uma locutora <risos> da, da, da, da Rádio Jovem. Você sabe do que eu tô falando, mas Sim. enfim. <risos> não tenho dinheiro para pagar advogado. É... Então, não vou, falar, não vou falar nada. Mas é isso. Exato. Então, assim, foi, foi, foi muito interessante é, construir isso. Eu acho que... O Juan falou bem aqui, a Clotilde é daquelas vilãs que só existe no Truco. Aliás, se tem uma coisa que o Brasil produz, é algo tipicamente brasileiro, é como a gente produz bem criminoso, né, cara? <risos> Flor de lis, o, o, o ocupante. Aí você pode falar, né? Acho que não custa patrocinar. O ocupante do Planalto, do Planalto, a gente é bom produzir. Bandido, né? Bandido, assim… Bandido de qualidade. É qualidade, é um negócio ruim, assim. É um negócio que peita o, o serial killers americanos, que é outro filão que… É, que é mas é porque, que eu que, é porque eu acho que tem outro lugar, sabia? Quando a gente pensa uhum. no serial killer americano, é, ele vem de uma outra ideia, e de um outro imaginário, sabe? O, o imaginário social do serial killer é outro, sabe? Sim. O, o imaginário da, do vilão… Nosso vilão, ele vai muito no. É a mulher lugar de... da casa abandonada. Exatamente. E Dona eu acho que a é referência Bonetti. maravilhosa Dona Margarida Bonetti, que a galera vai defender. Então no final, no final, a gente vai ter gente que vai se identificar com a Flotilde, porque tem gente filha da puta no mundo, sabe? Então Muita. assim, é, eu acho que trazer isso é, é tão é tão rico sabe é tão e é tão gostoso de... tem sido tão gostoso de produzir porque a gente falando isso parece que o jogo inteiro sei lá é só narrativa e não é a gente tem construído isso muito dentro da descoberta do próprio Bromildo sabe do que tá acontecendo que ele não sabe que porra tá acontecendo a... ele, ele ele caiu no lugar errado na hora errada sabe, ele não foi chamado para uma grande aventura, ele não foi chamado para a missão, ele não foi escolhido, e, e isso é importante, sabe, ele não é, não é aquela ideia do eu te escolhi porque você tem algo especial, é, e ele não tem, e eu acho que talvez por isso seja é, tão, tão fácil se identificar com ele, sabe, porque ele tá nesse lugar comum que a gente está, sabe, o lugar da sobrevivência, e... Quando a gente fala em sobrevivência no videogame, a gente né, vai para um lugar muito específico do que é sobreviver em um videogame. Assim, eu tenho certeza que a galera que está com a gente aqui agora, na hora que eu falei sobreviver em videogame, é, foi cada um dentro do seu imaginário, pra, mas para um tipo de cenário muito específico. É, e no caso do Bromildo, a gente está em outro rolê, sabe? E tipo, a gente bebe, eu brinco que a gente bebe de muitos lugares. Então, a gente tanto bebe do True Crime brasileiro, dessa coisa bem raiz de ser criminoso uhum. de ser de fazer umas coisas que você fala mentira não você não fez isso sabe é, é zoeira é. sabe e ao mesmo tempo que a gente traz essa essa coisa desse true crime brasileiro a gente vai brincar com uma série de ideias sobre o imaginário sabe essa coisa você a gente aqui todo mundo mais ou menos da mesma faixa tá, então tá tranquilo falar isso é quem não teve medo aqui durante a adolescência, início da vida adulta, de acordar na banheira com gelo sem gin, ou oh, sem rim, gin, ó, gin eu gostaria agora, é, mas sem rim, sabe, então assim, é, essa coisa dessas lendas urbanas que chegaram aqui e que faziam muito sentido na época, e a gente vai brincar com isso dentro do jogo, é, mas de uma outra forma, sabe, então. É aquelas histórias absurdas que você ouve, ou num jornal sensacionalista, ou mundo da Atena. O Datena sim, sim, sim. tem umas histórias, é que ele é um, ele é um escroto, é um desgraçado, mas é. ele conta boas histórias, porque o Brasil real tá ali. É Exatamente. o cara que fala, olha ali, foca no Meliante. Porque está acontecendo ali na Avenida do Estado, em São Paulo, ao vivo, ali, real. Você está vendo a desgraça da, da mãe grávida, casada com um assassino. E a vida é isso. É, é isso que está atrás das estatísticas que a gente tanto fala, né, Ana? E pegando o pessoal da, da lacração... Existem tantos estupros que acontecem por hora com mulheres. Vão sair do dado frio. Qual que é a realidade? É absurdo acontecendo na rua. Uhum. É, é isso que, que rola. É, e, e é tão louco a gente pensar sobre isso, porque é, a gente vai para tantos lugares, sabe? Porque o... a gente vive num país onde o absurdo ele é tão cotidiano, ele é tão cotidiano que tudo é plausível. Tudo! Tudo! Uhum. Qualquer coisa que você fala, se acontecer no Brasil, a gente vai acreditar. Porque em matéria de absurdo tem precedente, né? Então, e vai ter gente defendendo a parte absurda. E vai ter gente defendendo, falando porque tem que ouvir mas, todos porque os jornais zoados. Exatamente. E eu acho que é, isso é tão gostoso de produzir, sabe? Porque uhum. vai ter uma galera falando. Eu tenho certeza que na hora que a galera entender qual é a real do jogo, vai ter gente defendendo a Clotilde. Não tenho dúvida que vai falar: não, no lugar dela, talvez eu fizesse igual. E isso ah, é foda, sabe? Porque... Muito bom. Enfim, não, esse spoiler eu não vou dar, porque esse é mas, legal. Espalho. Eu acho que o Coelho vai, ter um, vai, vai ser o critério de desempate dessa o galera O Coelho vai aí, ser... Um, é, a gente tem, ela eu acho difícil. que a Clotilde é legal. Mas é aquilo que você falou, né, Ana? Isso não vai estar... Tá, a imprensa especializada não vai te perguntar isso aí. Por é. isso que essa live era para durar 40 minutos. Eu tô ah, estendendo meu... porque Nossa. o papo tá muito bom. Não, tá certo. Tá certo, eu já sou porque bom, assim, eu não, sei da, eu não sei da onde eu vou tirar esse tempo para fazer essa matéria, mas isso aqui que a gente conversou é uma matéria. Então, a gente vai continuar conversando, gente. Mas é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês. Se teve alguma coisa que eu não perguntei, que a galera não falou, que vocês queriam acrescentar, pode pode falar. Olha, a gente está com a campanha ativa no Catarse até o dia 22 de dezembro. É, e assim, a gente... Pensou numa campanha que as recompensas realmente fizessem sentido a galera, então as recompensas estão muito legais. É, não é porque a gente está fazendo, não, mas as recompensas estão realmente legais, você pode contribuir a partir de 10 reais. É, e aí, o céu é o limite, você dá quanto você quiser pra gente. Inclusive, se quiser dar nesse momento os. Quanto é que falta, Pedro? Ó, ah, não sei. Um os... Um pouco mais, eu acho. Acho que tá nos 30 e pouco. É, os 30 e poucos aí que falta, você pode doar pra gente, o vai uhum. ficar muito feliz. Ah, se, é, doar, se doar os 30 e poucos aqui, eu, eu mando direto pra casa. É, ah, mostra A isso, isso é legal! Peça. Você consegue. Você consegue isso é um 3Dzinho aqui. da. Ah, da, da que casa, legal! Da casa, da, aí é do porão, né? era Era todo em Voxel. E aí eu. Vocês fizeram é essa maquete para pro, os principais é, apoiadores. Eu imprimi, é. porque eu gosto dessas coisas. <risos> é, é, é, e aí, ah. é legal, assim, pensar que... Então, se bacana, você doar 30 mil agora, eu mando direto para sua casa. sua casa, única. é. E aí, a gente manda um ovo de Páscoa. Nem é Páscoa, estou vendo. A gente um ovo de Páscoa. De Páscoa mas... Natal, tudo junto. Natal, manda o Sexta de Natal. Papai Noel vai na sua casa. Mas... É, é uma campanha que a gente está fazendo com muito carinho, assim, a gente acredita de fato no projeto. É, a gente acha que é uma história que precisa ser contada no tempo atual, sabe? E uhum. isso é importante para a gente. É, ela pode ser contada daqui a dez anos, mas daqui a dez anos ela é história e a gente não queria que ela fosse história. A gente queria que ela fizesse parte desse momento que a gente está vivendo. Então, vai ser muito incrível se a gente conseguir bater a meta e eu conto com todo mundo para isso. É isso. Obrigada, Pedro. Foi, foi Imagina, muito legal. que isso, foi muito bacana o bate-papo. E eu gostei muito da história do jogo de vocês. Pegou num ponto que aquilo que a gente tava falando agora há pouco. Esse é o problema. Precisa... As pessoas precisam sentar, elas precisam conversar sobre os projetos para realmente a coisa ser explorada. Ana, Pedro, bom descanso. Também preciso. Eu vou seguir eu aqui mais também. um pouquinho na live para fechar, mas obrigado aí pela participação de vocês. E, ó. Beijos, estou desejando sorte aqui para vocês. Mas... Se eu pudesse, obrigada. eu dava os 30 mil, mas eu estou pelo menos Porra. divulgando. Você é tá arrasou, obrigada. Até mais, tchau tchau. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. Vamos seguindo aqui mais um pouquinho na live, gente. Deixa eu dar aqui as principais notícias para a gente poder seguindo por aqui. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Obrigado pela presença de todos vocês aqui conosco. Deixa eu só dar as notícias aqui da Monique rapidinho, que estão separadas hoje. É, a gente teve a premiação do The Game Awards, tivemos aí a expansão de Horizon Forbidden West, é, o processo envolvendo a Riot Games, o Yuji Naka, que é o criador do Sonic, que foi preso de novo, e o The Last of Us, que ganha data de lançamento para PC. Vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando... Vamos começar aqui pelo The Last of Us, que é a Monique, que está com um projeto super bacana lá, que é o The Last of Us Database. The Last of Us Parte 1 ganhou data de lançamento para computador. Vamos então para a notícia. O remake de um dos clássicos de PlayStation 3, é, PlayStation 3 e PlayStation 4 chegará para PC no próximo ano. The Last of Us Parte 1, lançado neste ano para PlayStation 5, chegará para computadores pela Steam e pela Epic Games Store no dia 3 de março de 2023. O anúncio foi feito durante a cerimônia do The Game Awards 2022. Nas respectivas páginas do Steam da Epic Games Store, já é possível realizar a pré-venda do jogo. Ah... Uh disponibilizado por R$ 249,90. tá caríssimo, para variar. A compra antecipada ainda garante itens bônus de suplementos para suas habilidades e partes de armas para o seu arsenal. Notícia importante. Vamos falar do criador do Sonic, gente. Olha só, voltou para as manchetes com mais um crime. Veja só vocês. Yujinaka, criador do Sonic, foi preso pela segunda vez. Preso no dia 7 de dezembro. Há um mês, mais ou menos, Yuji Naka, criador da franquia Sonic, foi preso por suspeita de insider trading envolvendo o jogo mobile Dragon Quest Tact. Agora o ex-chefe da Sonic Team voltou a ser preso por um motivo similar. Segundo o, o jornal japonês Asahi, Naka está sendo acusado de usar informações privilegiadas e confidenciais. A detenção ocorreu no dia 7 de dezembro. Ele teria tentado lucrar em cima de Final Fantasy VII The First Soldier, antes do anúncio oficial do jogo. As acusações que ele teria comprado ações da a Entertainment, desenvolvedora responsável pelo game, no valor de 144,7 milhões de ienes, com o intuito de gerar lucros após o anúncio ser realizado. Além de Naka, um ex-funcionário da Square Enix, Taisuke Sasaki, também foi preso pelo mesmo motivo, mas informações da investigação devem ser divulgadas nas próximas semanas e a Square Enix não comentou o caso. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, que é muito necessário, gente, para vocês ficarem bem informados. A Riot Games, olha só, está indo uma perrengue, perrengue judicial. Vamos acompanhando aqui para a gente entender direitinho o caso. A Riot está processando a chinesa NetEasy e acusa de copiar Valorant, acusação de plágio. A Riot Games abriu um processo contra a NetEasy, onde acusa o estúdio de criar uma cópia de Valorant. A empresa responsável pelo desenvolvimento de League of Legends alega que Hyperfront é uma cópia de partes substanciais de Valorant. Além do formato, design dos personagens, mapas e armas têm semelhanças ao FPS da Riot. O caso foi levado para o Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales. Entretanto, o site Polygon diz que a Riot Games também prestou queixas na Alemanha, Brasil e Singapura. Lançado em agosto desse ano, o jogo está disponível nas lojas de celulares com sistema operacional Android e iOS. Atualmente, o jogo conta com mais de um milhão de instalações em celulares com o sistema Google. Assim como acontece em Valorant, o Hyperfront é um jogo de tiro em primeira pessoa de cinco jogadores contra cinco. Os personagens presentes no título também possuem habilidade e, e, que podem utilizar no decorrer do confronto, assim como as próprias armas que estão disponíveis para serem compradas. Vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, que é muito necessário, gente. Teve o The Game Awards, vou falar rapidamente aqui os vencedores da premiação, que é bastante importante. Veja tudo o que ocorreu lá no evento. The Game Awards é o Oscar dos games e rolou muita coisa importante por lá, é, anúncios muito relevantes e a gente teve também é, os vencedores do, do, da premiação. Mas teve também o Teaser aqui de Cyberpunk Phantom Liberty, teve também Armored Core, teve Crime Boss, teve o, o Crash Team Rumble, uh, teve o Banishers, teve Diablo 4 com trailer oficial, teve a expansão do Horizon Forbidden West, que a gente vai falar daqui a pouquinho e teve aí até o Death Stranding que é o trabalho novo do Kojima que está em desenvolvimento, vou mostrar para vocês aqui o trailer rapidinho Let that out. This world ending i will hold I meant it when I said I understand how you feel, but if you hold on to the sadness, the normal. it'll weigh you down like an anchor. Cruiser. It's time for you to hit the road and start a new journey. That wasn't over. the UCA that made the final decision. It was APAC, a private corporation. So let love war you till the morning. vão sempre apelando para o terror, né, gente? Muito bacana o trailer aqui do Death Stranding. Última notícia de hoje, só para vocês ficarem por dentro, a expansão de Horizon Forbidden West. Só para a gente ver juntos aqui. Isso é muito importante. Vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, gente, que é muito necessário para todo mundo ficar bem informado. PlayStation anuncia a expansão de Horizon Forbidden West a Burning Shores. Durante a The Game Awards 2022, realizada na quinta, dia 8 de dezembro de 2022, a PlayStation anunciou a expansão de Horizon Forbidden West Burning Shores. O novo conteúdo será lançado em 19 de abril de 2023, exclusivamente para a PlayStation 5. A trama se desenvolverá a partir de acontecimentos ocorridos no final de Horizon Forbidden West e Eloy viajará para uma perigosa região nas ruínas de Los Angeles, no sul das terras do clã Tenac. Um lugar destruído, coberto por vegetação, que pode ser explorado pelas águas ou pelo ar com um helíodo. Será um grande desafio exigir todas as habilidades da heroína e contará com novos personagens e aventuras. A imagem é do, de Hollywood, inclusive, destruída é, nessa expansão de Horizon Forbidden West. Gente, é essa a live de hoje. Uma entrevista super interessante. Vida longa e próspera. E acompanhem a Era Game Studio. Boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou, gente. Até mais, tchau, tchau.